O Ministério das Comunicações começou a preparar o caminho para desligar o sinal analógico de TV em 2016. Na última semana, o grupo que trata do assunto teve sua primeira reunião. Confira na reportagem de Andréa Xavier. O grupo se reuniu com um objetivo em mente. Propor um calendário até o fim das transmissões analógicas da TV. É que daqui a pouco mais de três anos, os brasileiros começam a receber apenas o sinal digital. Hoje, a nova tecnologia convive com o sinal antigo. Mesmo antes de uma definição, um ponto já é certo. Com o desligamento, ninguém vai ficar sem sinal de TV no Brasil. O que a gente vai fazer é um cronograma que, aos poucos, e à medida que a população for tendo o receptor na sua casa, o aparelhinho na sua casa, para poder receber o sinal digital, a gente vai desligando algumas cidades. Hum. O governo brasileiro ele já ah, estabeleceu que as emissoras elas têm que operar simultaneamente, tanto no analógico quanto no digital. Então não existe essa coisa de vai apagar e vai ficar todo mundo sem sinal de TV. Isso não existe. O governo pretende fazer o desligamento do sinal analógico passo a passo. Primeiro, vão ser feitos testes. Duas cidades vão ser escolhidas para ficar só com o sinal digital de forma piloto em 2013. O grupo de trabalho quer que os municípios tenham perfis diferentes de população e renda. O grupo tem um ano para concluir as discussões. Durante esse tempo, uma proposta vai entrar em consulta pública. A ideia é fazer testes já no ano que vem. Tudo isso para que em 2016, 130 milhões de brasileiros possam assistir TV com tecnologia exclusivamente digital. Então A gente quer fazer um cronograma que escalone esse desligamento até 2016, o que vai atingir cerca de 70% da população, são 130 milhões de habitantes. O restante dos habitantes vão continuar com serviço analógico e a partir daí a gente vai fazer um desligamento gradual. O nosso padrão de TV digital foi escolhido oficialmente em 2006 e possui três características básicas. A interatividade, som e imagem de alta definição e a possibilidade de ter TV em equipamentos móveis como celular.